Quero falar com você que possui um, um rádio HT e já opera na frequência dos 2 metros, frequência dos 70 centímetros, a frequência VHF, UHF, já possui o seu certificado é, é, de operação de rádio amador, o COER, na provinha da Anatel, já possui licença de estação do seu aparelho, é, já possui indicativo, né? É, e, e você que e, já tem o seu rádio, já tem sua seu educativo, já tem sua licença e pratica trilhas, pratica remo, pratica montanhismo, rapel, escalada está né? sempre por aí no mundo outdoor, está sempre por aí no ambiente remoto tá sempre por aí na, nas áreas rurais é, então uma dica para você, além de você salvar na memória do seu, do seu rádio a, a repetidoras que você utiliza das regiões que você normalmente pratica suas atividades além de você salvar na memória o a frequência daquele seu amigo daquele clube de radioamador do, daquela frequência que vocês normalmente se juntam para fazer rodadas de conversa eu vou deixar é, uma dica que é que faci, que pode facilitar em algum momento que você precisa é, estabelecer comunicação para alguém que, que te ouça, que esteja perto de você para pedir socorro, pedir ajuda, pedir um resgate, é, passar alguma informação e, e aí na, naquela, na, naquele momento você não tem é, a, a, determinadas informações sobre algumas frequências para que você possa fazer isso, ok? Então, por exemplo... A frequência nacional de chamada, a FNC, que é a 146520. Ela é uma frequência, é importante você ter ela salva na memória do seu aparelho. Porque é uma frequência onde tem um consenso ah, que todo radioamador, principalmente quem é radioamador de base, né, deixa a segunda canaleta na frequência nacional de chamada. Então é possível que sempre tenha alguém perto de você, onde você estiver, é, que esteja sintonizado na frequência nacional de chamada e de repente você utilizando a frequência nacional de chamada possa se comunicar com você, então é uma dica interessante importante você ter na memória do seu HT a frequência nacional de chamada. É, a segunda frequência é a emergência marítima. Tem a frequência de emergência marítima. Às vezes você pode estar fazendo, pode estar na Serra do Mar, fazendo trilhas na região da Serra do Mar e esteja num raio de frequência do próprio mar. E o mar tem as embarcações. E todo mundo que utiliza rádio nas embarcações deixa a segunda canaleta na frequência de emergência marítima. Então é importante você é, ter na memória do seu aparelho a frequência de emergência marítima caso você esteja trilhando em regiões é, é, que possuam atividades aquáticas no entorno né? seja um mar seja rio seja é, lagoas represas né? é, é, onde com certeza você encontrará ajuda é, conseguirá pedir ajuda acessar algum Alguém embarcado que esteja escutando a frequência da emergência marítima e de repente pode ser muito útil Ionico. em uma situação. Uh. Aqui eu acabei pegando aqui ó, na frequência marítima eu peguei alguém falando. Uh. John. John. Bom. Ionico. Ionico. É, uma outra dica para sair dessa frequência é a frequência internacional de emergência. Né? Então também é possível que você encontre pessoas é, é, que esteja sintonizada, que esteja escutando, que esteja modulando, é, que utilize a frequência internacional de emergência como um, um, um, um, aberta, né, na em alguma da em alguma canaleta do rádio, é, sintonizado. E aí você consegue, de repente, falar com alguém na frequência nacional de, na frequência internacional de emergência. A partir daí, tem uma outra dica que é você memorizar no teu, no teu rádio todos os 22 canais padrões, que são utilizados como padrão para os tacabots Aqui eu peguei alguém operando no, no, no canal 16 Motorola, TACABOLTS Motorola. Por que isso? Porque o TACABOLTS... Motorola é uma, são frequências é, de serviço e são frequências de emergência. De, de, de serviço são frequências familiares, é, de consenso na maioria dos países. Dessas frequências, é, ou seja, são um padrão na maioria dos países essas frequências para utilização familiar ou utilização de algum. De, de pequenos serviços e para operar nessas frequências é, você não precisa de licença do operador e também não precisa homologar o rádio e são vendidos rádios no mundo inteiro que operam nessa frequência os rádios é, mais comuns são os rádios TACABOLT Motorola e por ser um rádio barato, de fácil acesso, que não precisa de homologação do aparelho e não precisa de é, licença do operador, licença de estação, e vende em qualquer loja de eletrônico, é um rádio muito acessível. E por ser um rádio muito acessível, é muito comum a, a vários locais em áreas rurais, casas, empresas fazendas, sítios, é, possuírem esse rádio para conversar com filhos, parentes, funcionários, né, prestadores de serviços, etc. Então, sem a chance de ter alguém é, que possua um rádio Takaboult Motorola que esteja ao teu alcance, que esteja ao alcance da sua modulação, da sua frequência, é muito grande. Você tem lá 22 canais que você pode encontrar, vai pedindo ajuda em cada um deles, que você tem uma grande chance de encontrar pessoas modulando nesses canais da Motorola. É, é mais fácil, é, o, pessoal da, é, o pessoal de área rural, é, pequenas famílias, pequenas propriedades, é mais fácil e mais barato ter um rádio Tacabolt Motorola. E isso, uh, uh, como tem bastante, é uh, bem popular, então a chance de você conversar com alguém que esteja utilizando esse tipo de rádio é muito grande. Por isso que é importante você ter na memória do seu rádio todas as frequências do rádio Itacabult Motorola. E aí você junta 22 frequências do rádio Itacabult Motorola, a frequência internacional de emergência, a frequência de emergência marítima, a frequência nacional de chamada, você tem então muitas chances de conseguir contato com pessoas que ficam nessas frequências em uma situação de emergência. Então, aí na descrição do vídeo eu vou deixar a tabela de frequência para você colocar na memória do seu rádio. Tá bom? Essa é a dica.